Hoje eu estou finalizando o teste da calça curta Organic Race É um modelo feminino de calça Ele é indicado mais que nada para trekking ou corrida de montanha Mas eu forcei um pouco mais o teste e usei também para escalar em rocha porque estou usando ela já faz uns 20 dias aqui na Patagônia. Usei ela para escalar no baixo encantado com temperatura mais ou menos é, fresca de em torno de 3 a 15 graus. Usei ele também na pedra parada com um calor de 30 graus e sol muito forte, um clima muito, com ventos muito fortes. É, com muita poeira nos lugares, porque em Valle Encantado tinha até cinzas de volcão é, Usei ela também em dias de mochilão na cidade, para andar por aqui, por Bailoche e hoje eu vou finalizar o teste no trek na Frei é, Como já falei, a causa acho que não é feita para escalar, mas mesmo assim eu usei para ver como ela se comportava no final do trekking eu vou falar todas as minhas impressões da calça, mas por enquanto a calça está saindo muito bem. Entre os usos, eu só ladei a calça com água gelada e sabão branco aqui no camping, a mão, não coloquei em lavadora. A cintura dela é mais alta, então ela não fica incomodando com a cadeirinha. E o que eu gostei é o ajuste dela, o ajuste dela é muito bom. Ela não fica apertando, nem machucando a cintura Não deixa marca na cintura porque ela é mais alta Mas o melhor é ela não fica caindo quando você anda O bom era é que não mostra o cofrinho na hora de você descer de uma via, por exemplo ou mais importante, quando você está andando com uma mochila ela não fica caindo Que é o que acontece com calças que não são preparadas para esse tipo de atividade Ela também tem um zíper na parte inferior que é bom para você colocar com uma meia grossa ou, incluso não precisa tirar a bota para tirar a calça se for uma emergência porque quando você fecha o um zíper, ela é bem injusta então na hora de usar com uma bota mais alta, você pode colocar a bota por cima ou para tirar a meia ou para subir a meia e por exemplo, nos dias que eu tive que atravessar o rio eu consegui subir ela até quase um joelho, sem incomodar e descer outra vez por enquanto estou gostando muito da casa vamos ver hoje como passa é, o último trecho que é um pouco mais fortíssimo.